Olá, amados irmãos e irmãs. Aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno, do canal Preparando para o Arrebatamento. E no dia de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem vinda diretamente do Senhor Jesus, o nosso Salvador. O título que eu dou para essa mensagem é Seja Salvo. Para aqueles que podem, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. E diz assim porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados provam do dom celestial foram feitos participantes do espírito santo e provaram a boa palavra de deus e os poderes do século vindouro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. A palavra de Deus diz aqui nesses versículos que aqueles que já conheceram a Cristo uma vez, já provaram dos dons dos céus e já foram feitos participantes do Espírito Santo Quando caem, quando voltam às práticas mundanas Quando retrocedem do, ao mundo novamente Fazendo as coisas que praticavam antes A palavra aqui diz que essa pessoa para voltar a aprender se renovar, voltar para Deus é impossível, pois ela crucifica Jesus novamente, expondo a vergonha. Jesus morreu por nós, pagou um alto preço que não era para ter pagado, mas fez por amor. Então quando uma pessoa que já conheceu o nega novamente é a mesma coisa que o crucificar de novo, pois se você já o conheceu e o negou, então o sacrifício de Cristo para a pessoa não valeu de nada. A palavra de Deus diz também em Hebreus Capítulo 10, 26 e 27. Assim, vamos ler Hebreus 10, capi, é, versículos 26 e 27, que diz assim, porque se voluntariamente continuar pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo colérico que está a ponto de consumir os adversários. A pessoa, quando ela volta às práticas mundanas, ela fica em um estado pior do que estava antes de conhecer a Cristo, e com certeza ela vai continuar pecando deliberadamente, ela já não consegue mais voltar para o caminho do Senhor, e o que lhe resta é apenas o fogo inextinguível que foi preparado para Satanás e seus anjos no dia do juízo final. Então irmã é irmã, não se afaste da presença do Senhor, pois é muito difícil voltar. Sei que vai ter pessoas que vão dizer que conhece outras pessoas, ou até mesmo, ou até elas mesmos que já saíram da presença do Senhor, se deleitaram nos prazeres do mundo e conseguiram voltar para o Senhor novamente. Eu vou dizer para você, amado e amada, eu acredito em você, realmente tem pessoas que conseguem é, voltar, mas por apenas um motivo, pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia, e a pessoa teve humildade, é o mínimo que ela poderia ter. A voz do Espírito Santo disse mais alto do que a voz da carne. Eu mesmo já tive experiências ruins a ponto de quase perder a fé, mas Deus teve misericórdia de mim. O que eu tenho para te dizer no dia de hoje é o seguinte, não se afaste da presença de Deus, não brinque com Deus, não pense que pode voltar a hora que quiser. Não ache que, não ache que é forte o suficiente para isso, pois pode ser tarde demais. Vamos permanecer na presença do Senhor, só assim herdaremos a promessa de entrar no seu repouso, o qual é o re... e qual é o repouso do Senhor? É quando Ele descansa no sétimo dia, que é no sétimo milênio. É no sétimo milênio que Deus descansa de seu trabalho e é nele que nós também vamos descansar vamos repousar vamos viver juntos com o Senhor para sempre veja o que diz no capítulo 4 também do livro de Hebreus dos versículos 1 até o versículo 11 diz assim temamos pois que Permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós não tenha alcançado. Porque também a nós foi anunciada a boa nova, assim como a eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, por não ir acompanhada da fé que nos ouviram. Mas nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesta passagem, não entrarão em meu repouso. Portanto, visto que... Resta que alguns entrem nele e aqueles a quem primeiro lhes foi anunciada a boa nova não entraram por causa de sua desobediência outra vez determinada um dia hoje dizendo depois de tanto tempo por meio de Davi como está predito se ouvirdes hoje sua voz não endureçais vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso, não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia, imitando esses exemplos de desobediência. Então é isso, amados, é uma mensagem rápida, mas uma mensagem de Deus, permaneça na presença do Senhor e seja salvo. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus Yeshua Hamashia